Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso Maravilhas faz na minha vida Maravilhas faz na sua vida Maravilhas faz, ó oh Deus, aqui Maravilhas faz na sua vida Maravilhas faz, ó Deus, aqui Suas mãos está O que é melhor pra mim Mesmo que eu não saiba Seu propósito Maravilhas faz na sua vida, maravilhas faz, ó oh Deus, aqui Se não compreendo o que acontece nesse mundo Em minha vida sei que em suas mãos está